Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um chá com o vinho, o nosso décimo chá. Para você que achou que não ia acontecer esse chá com a tribo ouro, ele aconteceu, vai acontecer nesse momento. É, antes de eu, de eu apresentar o nosso convidado, já vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal do VD, ativar o sininho para você não perder as notificações do canal e ajudar a gente. Bom, o nosso convidado de hoje tem 21 anos, é do Rio. Ele é estudante é, na, na escolha dos condes. Ele não foi escolhido inicialmente por nenhum dos condes e acabou dando sorte ou azar, a gente vai saber agora, de cair na tribo do Zean, a Teori. Ele também foi a de duas pessoas da, do podcast, é, como pessoa da da Teori que ia flopar. E é o nosso único eliminado da tribo Teori, uma vez que a fusão chegou com vocês, Fabrício. <risos> Pois é, flopem <risos> Acertaram. É, mas acontece, né? faz parte do jogo. É, a chance de você ser eliminado é muito maior do que de você ganhar. Sim. Mas faz parte. Só um vai ganhar, né? Sim, sim. Mas assim, quando dá aquele gostinho, aquela, aquela coisa de qua cheguei quase num passo que poderia mudar a minha vida, né? Que acho que é o seu uhum. caso. sim, é... sim. A coisa, a coisa é um pouco mais amarga, né? Assim, o chazinho fica um pouco mais amargo, né? Ah. <risos> Não, mas é, faz parte. Olha só, tá todo mundo é... sempre o que, que acontece na Tiori, tá todo mundo querendo muitas informações, e eu espero que você colabore <risos> com é... de falar Antes de falar da Tiori, vamos inicio, voltar lá no início da sua trajetória, da entrada para o jogo é, das pessoas que foram selecionadas pela moderação, você foi a última pessoa que mandou material isso já uhum. te colocava é, isso já te colocava numa posição desfavorável porque por exemplo a Camila já tinha enchido o time quando chegou o seu anúncio mas é, aí né com isso acabou que você não foi escolhido por nenhum dos condes e depois você acabou indo parar, na verdade, né, no, no, no, na, na tribo do Zeano. Foi exatamente uhum. uma escolha indo parar lá. Sim. Como é que foi isso? Como é que você se sentiu com isso? Por que, que você acha que isso aconteceu? Então, é, na verdade, eu fui quase um desistente. É, eu estava arrumando as malas na hora que envia o meu material. Eu tava estava indo para o México a trabalho. E foi muito em cima da hora, porque eu queria desistir. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria decepcionar a moderação que me selecionou. Então, foi tudo muito em cima da hora. Então, acho que por isso que meu material ficou tão fraco, porque foi tudo às pressas, foi tudo muito corrido. E, é, eu fiquei um pouco frustrado de não ter entregado material melhor, não ter feito uma apelação melhor. E é, eu acho que isso me prejudicou um pouco nesse começo de jogo. Então, você começou a jogar, tipo, no, do México? Mais ou menos isso. Eu fui pro México, fiquei dois dias lá e voltei pra cá. Mas, Mas eu aí... tinha que enviar o material até uma certa data. Ah, tá. Não tinha. O jogo não tinha começado. Você só tava enviando não, o material. não tinha começado ainda. Isso, exato. Eita, bom, e aí você acha que foi é, é o fato de você não ter podido se dedicar não. que é, os contos não escolhessem? Com certeza me prejudicou nesse começo do jogo. Com certeza me prejudicou. É, uh -huh. Enviei uma foto fraca, um vídeo fraco, uma apelação fraca. Então, consequentemente, é, eu já tinha noção de que isso aconteceria. Por conta do envio do material, mas eu, eu achei que talvez eu pudesse reverter isso com social e com o meu jogo. Mas tá. tudo aconteceu, faz parte. Tá, e como é que você foi recebido na tribo? Como que foi o. Como que você se sentiu na tribo nesse momento inicial? É... Não, a recepção foi incrível, Zéan. Tem um social ótimo, ele conversa com todo mundo. E eu me senti super acolhido, super bem recebido por ele, pelo resto da tribo. É, eu achei que ia ficar meio deslocado assim. Mas, não, muito pelo contrário, é, todos me receberam super bem. e é, Inicialmente, seria a tribo que eu menos queria fazer parte. É, a gente acaba ouvindo coisas da plateia sobre os, os vilões, sobre as pessoas, e, inicialmente, era a tribo na qual eu menos queria fazer parte. E, quando eu fui escolhido, eu falei, putz, fodeu. Mas, mas, mas eu, eu tive uma recepção totalmente contrária e eu acabei desvinculando essa imagem que eu tinha do, do Zé. Legal. Olha, e a, a sua primeira missão no jogo, então, quando você entrou, foi a Twist dos Rejeitados, né? É, uhum. Que foi, foi você, a Bruna, a Vicky e a, é, a Sabrina. Sabrina. É. E aí, você acabou não precisando chegar na etapa final mas você viu uhum. o que aconteceu na etapa final. saber uhum. O que você achou disso e qual teria sido a sua postura se você tivesse ido para a etapa final da, da, da Twitch dos Rejeitados, com a chance de já começar o jogo com o um punitivo? É, com certeza eu teria escolhido a mesma carta que a Vicky. É, acho que a escolha dela foi sábia. A escolha dela foi sábia. É, eu também não sou tão bom em provas assim. Eu me esforço, tanto é que na, nas etapas iniciais eu fiz todas, não desisti, por mais difíceis que estavam, é, eu não desisti de nenhuma prova, mas, mas eu não sou nenhum expert, não sou, mas eu tento. Então, eu sabia que se fosse para a prova, talvez a probabilidade de eu ganhar um punitivo seria muito maior, mas Como com é certeza que... eu escolheria, pode falar. Sim. Não, como é que foi essa, essa coisa, por exemplo, você está falando que não se destaca tanto em provas, e a teoria uhum. era uma assim, que se destacou muito em provas, né? Você gente. acha que a, a sua contribuição, você conseguiu contribuir, você acha que isso de alguma forma pesou para que você acabasse virando alvo da tribo? O que, que você acha? Olha, sim, a gente lá que era pior que eu. É, tinha gente lá que era pior que eu. Acho que eu contribuía até bastante para as provas. É, a segunda prova, a, a, a, a senhora só venceu por conta de mim. Óbvio que foi um trabalho em equipe, mas se a gente não estava conseguindo achar uma chave. A gente tinha nove chaves e a gente achava que tinha as dez. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Voltei lá, achei a chave correta e a gente ganhou a prova. É, Você... Então, acho que eu tive minha participação em algumas provas. É, mas... Não foi isso, eu... então, que fez você virar... Não, óbvio. acho que não, acho que não, acho que não. Você quer citar nomes de quem são as pessoas piores em prova que você? Ah, acho que a Bruna não é tão boa assim, né? Acho que é... é essa última prova, o computador dela super travou, nas outras provas ela não se destacava, mas ela é muito esforçada, ela é muito esforçada, ela treina bastante, é... quando tem alguma prova, a gente tá... a gente super treinava o dia inteiro, então acho que isso por isso a gente se destacou tanto em provas. Bom, Mas a Bruna e ainda acho fala... que é a mais fraca. Sim. Ela também não foi escolhida pelos Condes, né? Bom. Sim, sim. Agora a única sobrevivente dessa twist é justamente a pessoa que tomou o punitivo, né? Coincidência. Uhum, uhum, sim. É, a Bruna tem um social incrível, ela é muito esperta, é, ela é uma pessoa muito doce e muito querida por todo mundo. É, e ela, ela trabalhou muito no social, ela foi esperta em relação a isso. Acho que ela tentou de fato reverter essa situação. Olha, você está me falando uma coisa que está me gerando uma pergunta posterior, né? Pode perguntar, tô aqui para responder. Mas eu vou deixar para a hora certa, a gente vai voltar a Pode falar virar. sobre a, a Bruna, né, então. Mas antes eu queria falar de uma outra prova, um momento engraçadinho que aconteceu, que acho que foi uma, um momento que as pessoas se divertiram hum. com você, que foi hum. quando o Mylon pediu para usar o seu coelho para a prova de fotos, né? E hum. Você foi lá e postou stories com, né, simulando que o Mylon estava lá e tal. Como é que foi isso? Uh -huh. Como, é... foi, foi, foi muito engraçado porque essa prova de fotos é. Eu sentei, porque ia começar na própria sexta-feira, e sexta-feira eu trabalhava até certo horário e não ia poder enviar as fotos. Falei, gente, é melhor sentar. E quando saiu a listagem, eu vi que tinha um coelho. Eu falei, putz, mano, eu tenho um coelho. Acho que uma foto difícil eu poderia realizar. É, e todo mundo achou muito engraçado essa, essa situação. E enquanto o pessoal tava correndo atrás de coelho, o meu tava brincando comigo aqui em casa. Eu, eu decidi fazer essa brincadeira com o Milo. Porque o Milo mora eu... aqui no Rio, eu né? Eu então seria. Pau, né? Uhum. Pediu Mar pra tirar foto com, com o meu coelho, você acredita? No meio do chat de todo mundo lá que acabou sendo exposto depois no, nos Stories. Mas foi muito engraçado, né? Foi demais, foi Bom, demais. demais. Bom, agora eu vou dar um pouquinho de refrescos para a plateia. Você está, assim, super convidado para falar para mim como é que são as relações da né, Tiori. Estamos aqui para isso. É... Então, vamos lá. O que, que, que você percebe de grupos ali? Como que as pessoas... O que, que a plateia não está percebendo? Como é que são essas relações internas aí, né, Tiori? Então, é... de fato... É, a gente tinha uma aliança de oito, né? Era a família feliz. Uhum. E... Mas acho que as coisas não são bem assim. Vocês sabem como é survival. É, de cara, eu formei uma aliança com o Fernando, com o Zean. E... E a gente era um F3 logo no começo do jogo. Tanto é que eles me ajudaram na prova do Punitivo. Eles super me ajudaram. Hum... E eu achava que estava super bem, porque eu estava com o Conde, o Fernando era super bom em prova, tinha um social ótimo, mas essa, essa aliança foi, foi se esfriando com o passar do tempo. E eu fiquei muito próximo do Antônio também, e por eu já ter esse vínculo com o Fernando antes, eu não queria perdê-lo, porque eu sabia que ele era muito bom em prova, que ele tinha um social ótimo, que, querendo ou não, ele já estava aliado com o Jean, e eu achei que poderia ser uma boa aliança para mim. Daí eu me juntei com, com o Antônio e o Fernando. A gente tinha um grupo no WhatsApp. e Só que a senhora é uma tribo meio chata. Vou falar a verdade pra vocês. É, eles não queriam falar sobre o jogo. Não queriam falar sobre o jogo. É, quando tinha uma vilania, o Zé ficava com medo de aplicar. Por criar um alvo pra ele. Então, tinham vilanias ótimas, ótimas. Tinha uma vilania que poderia eliminar dois da Liliet Mas não quiseram usar. O Zé é meio frouxo em relação a isso. É... Uau. Então eu fiquei, meio, eu fiquei meio frustrado em relação a isso, porque as pessoas não estavam querendo jogar, sabe? É, tava naquela imagem de tribo do amor e venciam todas as provas, e eu já tava de saco cheio daquilo, porque eu, eu vim pra cá pra jogar, e queria Mas passar. Você pra acha... TV. Mas hum. você acha que as pessoas não queriam falar de jogo e não queriam, né? E, e que, que elas não queriam falar de jogo com você, porque você era não. de repente, ou que elas não. não... não. Não. É, eu não era. Eu, eu não acho que eu era Boron desde, desde sempre. É, uhum. Eu tive meus bons momentos aqui na tribo. Só que de uns tempos pra cá eu já tava meio que de saco cheio, sabe? Não tava nem querendo conversar com as pessoas, porque de fato não estavam querendo falar sobre o jogo. Até porque não tinha tanto motivo, né? Porque a gente não tava indo pra CT nenhum. Então, acho que aí eles se acomodaram em relação a isso. E, ah. e, e Survival é um jogo que a gente não pode se acomodar. Então, acho que por eu. Querer falar tanto de jogo, focar nisso, acho que, que eu virei alvo. Uhum. Olha só, se você, se você acha o que, que você acha que teria acontecido se a Tiori tivesse ido para a CT lá no começo do jogo? No comecinho, nessa assim, primeira, segunda, CT? Acho que a Bruna seria eliminada, porque ela era um voto fácil, todo mundo falava isso, por ela ter um punitivo. É, só que a Bruna acabou conquistando todo mundo da Tiori. É, a Bruna porque... fez uma música a Bruna fez uma música que citava o nome de cada um, sabe? Ela foi super fofa, ela é uma querida, todo mundo adora ela. É... E eu acho que, no começo, antes de ela ter feito tudo isso, ganhar a confiança de todo mundo, trabalhar o social dela, acho que ela seria a primeira eliminada. É... Mas, o... Mas o Otávio também tinha um alvo pra ele, também. Aham, no começo. Então, o Otávio... Uhum. É Perguntinha capciosa, se a Jory tivesse saído tivesse ido a um CT lá no comecinho, Zé Zean teria aberto a hum. Mão da Imunidade? De forma alguma. <risos> De forma alguma. É... Que ele abriu Mão da Imunidade porque ele sabia que ele não tinha alvo, que ele não ia sair. Uhum. Sim, sim, sim. É... O Zean é uma pessoa muito emotiva, é perceptível isso. É... Todas as conversas na qual a gente teve com ele. E ele estava muito nervoso nesse último... CT. por mais que ele soubesse que ele não seria eliminado ele tava nervoso de abrir mão da imunidade dele é... então acho que isso não teria acontecido no começo do jogo não hum. olha só, e agora eu vou voltar na perguntinha que eu falei que eu ia fazer depois que eu acho que agora ela uhum. encaixa mesmo. você disse que a Bruna ao mesmo tempo que ela era um voto fácil ela teve tempo de conquistar toda uhum. a luz é uma pessoa muito fofa tá, tá, tá, tá, tá, uhum. e foi a pessoa que você escolheu votar né? Sim. Não teria sido mais fácil botar Alvo numa outra pessoa do que na Bruna? Ou foi, foi só pelo punitivo? O que, que aconteceu? Por que, que você votou na Bruna? Teria. A gente ia votar no Otávio. É... A gente ia votar no Otávio, só que o Otávio foi a pessoa na qual tinha, tinha mais pistas do Caixão. Então, todo mundo sabia que ele tinha diversas pistas. E ele não compartilhava essas pistas. Quando a gente tinha uh, as pistas, a gente acabava compartilhando com a aliança e a gente tentava desvendar juntos. O Otávio ele não fazia isso. Uh, eu soube que ele compartilhava com o Zé algumas coisas, mas ele guardava as pistas para si. Isso acabou gerando alvo, as pessoas ficaram meio incomodadas com isso. E as pistas dele acabaram trazendo um alvo para ele. Tanto é que ele foi super citado nesse CT, mas eu já sabia que, que, que não ia dar. Será que há a, a, a possibilidade dele ele ter achado um ídolo, então? Ou ele Não, ou outra com pessoa? Com certeza, com certeza, com certeza. É, ele, tinha, ele tinha quatro pistas enquanto todo mundo tinha duas. Bom, meu amor, então nós vamos ter que cair numa, numa questão que foi a questão do CT, né? Os prints, os famosos prints. Hum. Que print... O que havia nesses <risos> prints e por que eles te ferraram tanto? É... voltando a fase da música que a Bruna fez, o que acontece é, a Bruna fez a música para todo mundo da tribo e ela esqueceu de, de falar do Antônio nessa música e ele ficou super incomodado em relação a isso e, e ele tava desabafando comigo, que ele não tinha gostado dessa situação que ela tinha esquecido dele e, e que talvez isso pudesse ser um alvo a Bruna se tornaria um alvo E eu, eu fui lá e falei Putz, Bruna, acho que tem alguém aí Querendo mirar em você e, e a Bruna disse Que Nossa, mas não foi de propósito E tudo mais e, Então, acho que eles conversaram Em relação a isso E, e meio que pode ter achado Que eu tava jog querendo jogar um contra outro, E de fato eu queria <risos> e você acha que isso foi determinante para todo mundo ir em você, assim? Talvez, talvez é... Mas também teve print na votação De que estavam citando o nome do Otávio Eu queria que o Otávio votasse comigo na Bruna E a Bruna citou o nome dele, então mandei print da, da Bruna dizendo que votaria nele Eu falei, ó, oh, você tá com um alvo aí nas costas Vamos reverter isso, a Bruna Voto fácil Ela já tem um printivo mas tá. acho que eles conversaram entre si e divulgaram esse sprint. Tá bom. Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Na verdade, é uma provocação. Quando, uhum. quando o Gui foi eliminado... O Gui... Uhum. O único que foi eliminado. Uhum. <risos> quando ele foi eliminado, ele, posto, ele você, a, a gente postou o chá, e aí você meio que debochou da visão de jogo dele, falou que visão de jogo uhum. é porque ele tinha falado que você era o Boron da... Entre outras coisas, ele tinha falado que você era o Boron da, da Tio. E aí... Uhum. Você está aqui comigo tomando um chazinho, não é? é sim, é, sim. naquele momento você realmente não, achava, não era o Boron mesmo, e o que, que mudou de lá para cá, que transformou você no Boron, se foram só sprints ou se você percebeu que estava virando alvo, alvo por algum outro motivo? É... Não acho que eu era bottom naquele momento, é, acho que eu estava sólido com o Fernando, com o Otávio, com o Zé. É, mas por a gente estar tá vencendo todas as provas, por as pessoas não estarem falando tanto sobre o jogo e ficarem naquela de família feliz, ninguém se vota, ninguém vai todo mundo para merda e acho que, que isso me desmotivou um pouco a, a querer trabalhar o meu social. Então, acho que isso acabou me afastando de algumas pessoas e e acho que por isso eu fui motivo de voto. Sim. Mas eu não acho que eu era bórum nessa época da, da entrevista do Gui, não. E é desgastante mesmo, né? o social em survival exige demais. Uhum. Gente, assim. sim, sim, com certeza. E é o que você falou, assim, quando, quando você fica muito... É uma desvantagem, né na verdade, quando você fica muito tempo imune, você acaba uhum. tendo que... Você não... acaba não tendo que... Fazer o social então é, é, pode acabar se prejudicando mesmo. Bom, eu queria saber, eu queria. Te, assim, não sei se isso se caiu essa ficha em você. Você uhum. tá ligado que se fosse um CT único, você teria ido para Merge sim sim? aí eu acho que o jogo seria totalmente diferente. Porque, o, porque a, a Sabrina saiu primeiro que você. Então, se fosse um CT uhum. público, a Lupe teria sido dizimada, você estaria na margem junto com, com as outras pessoas agora, nesse momento. Obrigado, moderação. Não é? Muito obrigado, moderação. <risos> o CT duplo interrompeu literalmente seus planos. Como é que você acha que teria sido uma merge com você lá? E sem a Tiori ter, ter passado por nenhum CT, quer dizer, a, a tribo não, não, não teria se exposto de nada, assim. Não teria tido chá, não teria tido é, uma votação. Como você acha que teriam sido as coisas? Eu acho que eu ia trabalhar junto com eles inicialmente, é, mas eu já tinha vínculos com pessoas de outra tribo, acho que é, todo mundo tem. É, eu, eu, eu, quando teve motim, eu, eu pensei em motinar, sabe? Eu pensei em ir para para Lupe, Real, eu tô perdendo tudo. Real, real. Eu pensei pra Lupe. Só Caraca, que. Mas você já, já tava sacando que poderia ser o alvo da, da Tiori? Ah, eu já tava de saco cheio da Tiori. Já tava de saco cheio, ganhando e... tudo. Ninguém se notava. É. Ninguém. ninguém... Eu já tava de saco cheio, real. Muito e legal. Eu tava... Não, e eu tava super pensando em. Só que eu falei: Putz, mano, eles são muito ruins de prova. Acho que a gente é. vai perder tudo, vai ser dizimado e a chance de ser eliminado é muito maior. Entendo. Mas eu super pensei, eu super pensei. É, acho que, que se eles não fossem tão ruins em provas, se eles não estivessem perdendo tanto, eu iria para lá. E o que, que você acha que vai rolar agora, assim? É... Com essa merge que se formou sete Tiores, cinco Liliette, dois Lupi, qual você acha que é o cenário? É, lá na Tiori a gente tinha muito medo da da Lupe se juntar com a Liliette por mais que a Liliette esteja quebrada e tudo mais, a gente tinha um super medo em relação a isso, e eles mirarem totalmente na gente por, por estarmos da maioria é, só que o pessoal da, da Tiori sabe usar o social sabe, acho que eles trabalharam bem isso é, eles já estavam se preparando, e eu não sei se, se vai acontecer se, se o Lemes e o Rafael vão se juntar com a Liliet. Acho que não vai acontecer isso não. Você... Teremos contra cinco. Você... Hum. Ou seja, você tá falando que provavelmente os loops se unem a Tioli? Não sei, não sei. É... Se eu tivesse uma boa visão de jogo, eu tava lá, né? Aí... Então, Mas acho que sim, é provável. Que você acha que se você tivesse ido para Merge você estaria numa situação melhor, mesmo depois desse vazamento de print, mesmo depois dessa história toda? Você acha que você ainda ia ser poupado? Eu acho que, que inicialmente não. Acho que provavelmente eu poderia ser citado é, em outras conversas, mas acho que inicialmente não. Viu? Eu tinha umas alianças sólidas em outras tribos, tinham pessoas na qual eu já conhecia antes do jogo, e eu tinha uma confiança grande, então acho que. Acho que eu não seria o primeiro eliminado da Merge, não. Muito bem. Olha só, então vamos agora para o nosso primeiro quadro, as torradinhas. As torradas são as perguntas uhum. que da plateia ou do cast. E aí okay. você vai poder responder. Primeiro, o Rainer, ele fez uma pergunta que você já respondeu. que queria saber o que você tanto printava, então foi essa. Não. essa. Da, da Bruna com o Antônio Essa tentativa de, de jogar um contra o outro uhum. que é, né E Sim. ele pergunta Se você descobriu quem é Mylon Quando ele foi tirar foto com o seu coelho ah, Eu não sei quem é Mylon Ai, Mylon, gente, se você quiser se um apresentar Meu privado, privado tá aí Amigo <risos> pra você, mas, assim, Virou um meme eterno né? Olha Perguntinha um do cast agora, quando a é do cast é anônima, e você pode responder, uhum. tá? É, okay. A primeira pessoa quer saber quando você descobriu a pista do ídolo e qual era a palavra para desbloquear. É, teve um dia que eu recebi duas pistas, acho que foi na penúltima. Pista que o Zia distribuiu, e. E eu recebi duas, então, eu recebi a 5 e a 6, e ficou muito fácil de se desvendar. A palavra era visconde de Sabugosa, é... com as primeiras pistas eram muito confusas. E tava todo mundo quebrando a cabeça pra descobrir, mas parece que o Antônio já tinha descoberto antes. Muito Ele é um Fake lá. Fala mesmo, esse menino fala, negócio de ver. É, gente. Olha só, e a próxima pergunta também é do cast. É... Antônio não, perdão, Otávio. Jogando o Alfa que sou olha. Muito bem. É, o que você faria diferente para mudar o resultado do CT? Eu acho que eu deveria ter trabalhado mais o meu social e não ter se acomodado tanto com as vitórias. É, eu acho que se eu tivesse conversado mais com, com o Jairo, que era uma pessoa que estava bem distante, com a Bruna, é, eu acho que, que as coisas poderiam ter sido diferente. E, e era de fato, a senhora queria votar todo mundo junto, não queriam quebrar a tribo, não queriam mostrar rachaduras. E eu sabia que a primeira pessoa que fosse eliminada seria unânime. Uhum. Uhum. Então, acho que não poderia haver uma rachadura entre a tribo. Acho que se eu tivesse é, conversado com todo mundo e trabalhado no lado social, talvez eu não, teria, não tivesse sido o primeiro eliminado. Mas há espaços, você acha? Há rachaduras na tribo, há, há, grupos, que há podem... grupos? Há grupos, sim tem grupos, mas acho que, que eles querem parecer que não. Eles... Muito bem. Você agora vai para o próximo quadro, que se chama Se Eu Fosse Conde. Hum. Se você fosse o Conde, uma pessoa do cast que você jamais seria escolhido para sua tribo. O Romão. Por mais que okay. eu goste muito dele. É... Gente, ele fica bêbado em prova. Ele... Ele fala algumas coisas assim que eu não sei se são necessárias para o jogo. Ele se expõe muito, ele, ele conversou isso comigo, que ele, de fato, tem esse problema de se expor muito. e Talvez isso pudesse prejudicar a tribo em algum momento. Mas é uma pessoa que eu gosto muito e torço no jogo, até. Muito bem. E uma pessoa que você teria escolhido, com certeza, para sua tribo? Hum... O Fernando. O Fernando. É. Fernando ele tem um social incrível, ele é muito bom em provas, ele é uma pessoa confiável. Acho que quem se aliar a ele tá tá com um bom aliado, nas mãos. É. Rolou uma polarização, né? Em algum em um momento ali entre o Fernando, o povo da, da Lupe, ali, né? Rolou essa, uhum. essa essa polarização ali entre eles. Você acha que isso já é uma <risos> arranha a essa esse social do Fernando? Não sei, não sei se arranha. Acho que, que na loop eles acabaram deixando muita coisa para trás. É, Inclusive... Depois da eliminação do Matt... <risos> Todos os membros, né? <risos> Eu acho que eles deixaram muitas coisas para trás e, e a Merge é um novo jogo, né? A gente tem que, que de fato esquecer esqueceu o que ficou na fase tribal e tentar trabalhar com todo mundo. Vou te fazer uma pergunta agora. Fica a se a Siori fosse a tribo dizimada, quem seriam as duas pessoas hum. que, que estariam na, na Merge? Acho que o Zian e Fernando e Antônio. Oh, acho que esses três iriam, iriam longe. Tá. Muito bem. Última pergunta do quadro: se eu fosse Conde, é, hum. em quem você aplicaria uma vilania? Pode ser por dois motivos. Porque você quer ferrar com a pessoa. Se você não quiser hum. ferrar com ninguém, você, você pode aplicar uma velania para uma pessoa que você acha que não tá se mostrando e que precisa se mostrar mais, e aí você queria dar uma mexida no jogo dela. Um, acho que na Bruna. A Bruna, como eu já disse, ela é uma pessoa muito fofa, muito carismática, todo mundo adora ela. Acho que ela tem que rodar pro jogo, né? Fofura no. Ela acha que ela quer ganhar o prêmio Switch, não quer ganhar o, o VD, não. Muito bem. Bom, nosso próximo quadro você já conhece, é o Tacando Alvinho. Só que eu vou ser é uma pessoa muito generosa. A Tiori, uhum. infelizmente, nunca participou deste quadro, né? Então, por este motivo, eu preparei um quadro especial. Normalmente, nós selecionamos três pessoas e o nosso entrevistado tá com Alvinho em uma delas. No caso, o uhum. CT, que é o último CT da, da, da Tribal. Eu vou sortear, já sorteei, na verdade, cinco pessoas. E você vai tacar o alvo em duas delas. Ok. Bom. bom, vamos lá aos nomes. Bruna. Hum. Jairo. Hum. Zean, Antônio. E, fechando, Fernando. Ok. Para quem vai o primeiro alvinho? É, vai para o Antônio. Antônio, ele é uma pessoa muito esperta, é, ele vai super bem em provas, acho que ele tem um bom social também, então acho que ele vai dar um super trabalho para as pessoas da, da Merge, e ele é uma aposta minha para poder vencer o jogo. Hum, então, muito bem. então, acho que... Que o alvo tá bem dado. Alvinho muito bem tacado. Temos mais um. E quem vai levar? Bruna, Jairo Zéan ou Fernando? Eu daria pro Zean, mas acho que eu vou dar pro Fernando. Porque o Fernando já tá com um alvo bem grande por ser Conde. Eu acredito que isso já traz um alvo bem grande. Então, acho que ele e a Camila é, vão com esse alvo pra merge. Principalmente por conta das vilanias também, né? Acabou prejudicando muitas pessoas. E eu entendo o motivo dele ter sido mais cauteloso em relação à vilania, porque na Merge ele estaria indo com... com jogar com essas pessoas na qual ele aplicou. Sim. Então, então acho que, que ele já está com um alvo bem grande. Então, deixa esse alvo pro Fernando, que também é um, um bom jogador. É, ele, é, ele é incrivelmente bom nas provas. Ele está ele aí para jogar. Eu acho que ele está aí para fazer big moves. É, de uma forma mais cautelosa também ele não acho que ele não quer se mostrar tanto mas acho que minha aposta de, de, de vencedor da temporada tá entre Zé Fernando e Otávio Olha então, Antônio Antônio você não um detalhe com a gente acho que o vencedor da aposta é que o vencedor sai da hoje então Aposto, aposto, espero que sim é, eu criei um carinho muito grande por eles também né mas que isso tenha acontecido, eu espero que sim, que saia de lá. Muito bem, fala isso. Se tem algum ponto do jogo, se tem alguma coisa que você gostaria de comentar, algum ah, bom, tem, tem sim, tem sim, tem é, sim. obrigado até por, por dar esse espaço. É, eu queria, é, nenhum voto que eu recebi foi citado uma discussão que eu tive com a Samira. Não, é, não foi mesmo. Uma discussão, foi uma provocação. É, que, eu, que era uma prova que estava quatro horas da manhã, estava todo mundo cansado, e eu gostei que, nossa, eu que, eu, amanhã eu vou acordar desempregado. É, e ela comentou, é, eliminei o Fabrício para ele não perder o emprego e tudo mais. Aí eu, aí eu é, respondi a provocação dela, dizendo que se eu ficasse desempregado, eu ia ficar gravando stories 24 horas por dia, que nem ela. E ela... Ela levou pro pessoal isso, gravou uns stories no dia seguinte. Eu fiquei super mal é, por conta disso, porque não era minha intenção ofendê-la, deixar ela triste, ou qualquer coisa do tipo. Foi mais retrucar o que ela disse. Uhum. E eu fui conversar com ela no privado depois, pedi desculpas, eu disse que eu fiquei super triste, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou ficar é, ofendendo as outras gratuitamente, eu sei que é um jogo, e tudo isso faz parte. E eu fiquei super mal é, no momento que ela gravou aqueles stories. Eu pedi mil desculpas pra ela, disse que não de fato não era minha intenção. É... Eu sou uma pessoa mais direta, eu gosto de fazer essas brincadeiras. E talvez tenha sido mal interpretada. Então eu queria pedir desculpas publicamente pra Samira mais uma vez. E que ela é um doce de pessoa também. Muito bem, nome e... E é isso. Desculpa, Samira. Hum. Fora isso, alguma questão de jogo que você acha que a gente não abordou, que seria legal você comentar, ou acho que passamos por tudo? É, eu acho que passamos por tudo, acho que, que eu me expus até demais aqui, né? Eu falei bastante, acho que, acho que vai ser um tá bom da assim que eu gosto. Então, Fabrício, pode fazer suas considerações finais, pode se despedir das pessoas. É, quero agradecer a moderação por ter me dado essa oportunidade. É, eu fiquei triste de, de não ter mandado o bom material por esse começo de jogo, de ser quase um desistente, mas é um jogo incrível, então, vocês que estão aí na plateia, que pensam em se inscrever, se inscrevam, porque vocês vão conhecer pessoas incríveis. E é, Foi muito legal participar desse, dessa edição do VD. Espero retornar, se é acontecer, me chama em moderação. <risos> Seria legal. Bom, é, muito bem. Eu também agradeço a sua participação aqui no chá. Sua paciência foi ótimo. Apesar do probleminha técnico, acho que a gente conseguiu abordar tudo. A gente vai conseguir entregar uhum. um chá delicioso para as pessoas. E oh, passo tia, tia. as palavras das minhas pessoas. Se inscrevam no VD, experiência maravilhosa. Bom, e assim ficamos por aqui com o nosso último chá da fase tribal do Survival VD Romênia. Aguardo vocês no primeiro chá da fusão, que eu tenho certeza que vai ser muito crocante também. Um beijo para vocês e até o próximo Um beijo, tchau, tchau. Tchau.